Hoje, a gente vai falar sobre as nossas 6 séries favoritas E aí meus cookmonesers mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Seiji E eu amo Manu Dária. E vocês estão aqui no Leite com Biscoito Vocês têm falado comigo e me pedido várias coisas na Casa Monstro, onde vocês conseguem me perguntar sobre séries, sobre o gosto de ver Eu já tinha comentado em alguns vídeos coisas que eu gosto de ver Mas nós decidimos fazer um vídeo falando sobre as nossas séries favoritas Então vamos lá! Uma das minhas séries favoritas e que eu fiquei, tipo, vários dias mesmo assim, ó Com meu computador ligado e uma TV embutida pra eu tentar editar e assistir o vídeo Foi Arrow, porque tava saindo a nova temporada e eu ainda não tinha terminado a última Aí eu decidi rever tudo porque eu tava muito perdida Então se você do outro lado gosta de gente se socando, flecha voando, pato é o se você no menino, é menino menino coisa vê uns músculos de fora, umas, sabe, uns corpo meio nu, assim, brigando e saindo sangue, então esse, esse seriado é um ótimo seriado pra você, porque você vai ver gente se batendo e gente sem o tempo todo, então é isso aí. Eu gosto muito de. A primeira que eu assisti assim no Netflix, na Netflix, na Minnie foi Netflix. Orange is New Black, porque todos meus amigos estavam assistindo. Não gosto de nada que as pessoas, tipo, todo mundo gosta, eu não gosto. Aí eu falei assim: vocês estão tudo assistindo, não vou assistir. This is like the Titanic of bad ideas. Aí o meu amigo me obrigou a assistir e eu gostei. Fala sobre a Piper, que ela vai presa por tráfico de drogas através de uma namorada que ela teve e aí mostra todas as coisas que ela tem que lidar dentro da cadeia. É maravilhoso. Maravilhoso a cadeia, né, Não, gente? a cadeia não é maravilhosa, mas as coisas que acontecem é tipo um babado, loucura. Os meus gostos pra série são um pouco diferentes dos gostos da Manu. Os meus gostos de série eles são muito mais parecidos com os gostos da minha mãe, então... Então, Uma das minhas séries favoritas ultimamente É a série How to get away of murder Vou colocar aqui capos pra quem Muito não conseguiu acompanhar You slotted white trash killer You made grip and strangle that girl on the roof You liked watching her die Because that's a piece of garbage you are The wrath of enemies essa série, ela se trata de nada mais nada menos de que uma sala de aula americana, de uma escola, né, uma universidade de advocacia, e essa sala, ela é regida pela professora mais fodona, na matéria mais fodona, de que é como você fugir de algo que o seu cliente está culpado, como você fazer o seu cliente se safar de algum assassinato, e dentro disso, sem contar que ela é maravilhosa, e ela é uma das protagonistas negras mais incríveis, da nossa atualidade. Vocês não têm noção, vale muito a pena vocês conferirem. Imagina só você ser um dos melhores alunos dela e ela te chama para um estágio e monta uma equipe para ajudar ela a resolver os casos mais famosos e de repente você, aluno dela, está envolvido num dos maiores assassinatos já ditos. Bem, será que você é culpado? Então, essa série é demais e ela prende você do começo ao fim, assim. A segunda. <coughs> A Zika aqui A segunda série que eu mais assisto no momento É American Horror Story Na verdade já assisti né, mas é muito boa Por isso que eu recomendo So, apparently I'm a witch The girls need to learn to fight When witches don't fight, we burn mas a temporada que eu mais gosto é Kobe. Eu assisti a primeira, legal. Eu assisti a segunda, legal. Eu cheguei na terceira, Isso é maravilhoso. Vou tudo. Isso é sensacional. Aí, eu não sei muito de o Show, assim, foi mais ou menos... Hotel também agora está aí na espera, mas eu recomendo muito. É uma franquia de uma série que você não precisa exatamente assistir a primeira temporada para assistir a terceira ou a quarta. Então é por isso que eu recomendo muito a terceira temporada, de Coven. Quem gostar de bruxos, de coisas sobrenaturais, além é de que boa. tem uns poderzinho lá. Tem mais uma coba muito louca aqui, ó. Vale muito a pena. Sim. A minha terceira e última série favorita é com certeza uma série que vai deixar você do outro lado muito mais glamouroso, muito mais bonito, mais incrível. E aí? Casais 21, Otávio, já pensou em se montar de drag? Ia ficar lindo. Essa é uma dica da minha terceira série favorita. Quem adivinha? Vocês sabem quem sou eu? É RuPaul's Drag Race. Que está com extra. a Oh, temporada nova e você encontra na Netflix para ver todas as outras temporadas. Que você não conhece. E pra você aí que não tem noção do que é RuPaul, imagina um monte de drag maravilhosa competindo pra ver quem vai ser a drag mais fodona do ano, julgado pela nossa queridíssima e famosa RuPaul. Então se você é do outro lado, gosta de beleza, gosta de glamour, gosta de adivinhado, vai lá ver a série. É isso aí. E por último, não menos importante, eu gosto muito de DTTB, AP23, que significa não confie na vadia do apartamento 23. alone. Que fala sobre a June que se muda para Nova York, só que ela perde o um emprego, então ela vai atrás de outro emprego e procurar um apartamento. E se vocês viram algumas dessas séries recomendadas por a gente, vocês comentem aqui embaixo pra gente ficar sabendo... Se fazer mais Eu vou deixar as mídias dela aqui também Na descrição do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Como ela já disse, se vocês viram a série Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E comenta pra mim também aqui embaixo Qual é a sua série favorita Porque né, vai que a sua série é uma a nossa Derma, suspense, não sei Exatamente, e se a sua série favorita também é uma das nossas Comenta aqui embaixo qual é episódio que você mais gostou Só que tenta maneirar no spoiler, hein por favor. É isso aí, até a próxima aí Falou tá Tô péssima de mulher, mas é isso aí Tá meio trevosa.